Aqui fiquei, fiquei quase uns 10 minutos aqui na frente dela e não, não fiz foi nada. Né? Mas eu, tô, eu quero aprender a trabalhar sozinho. Então a dificuldade é muito grande de você se comunicar com você mesmo. Mas eu vou contar uma história para as pessoas que estão tá aí do outro lado. Para é, as pessoas que, que gosta da cultura, que e tenta entender as coisas de um outro olhar do ser humano comum que nem eu. Né? É. Então, eu vou contar uma história sobre uma frase. Essa é uma frase bastante famosa que a gente vê os intelectuais, os acadêmicos, os políticos, algumas pessoas assim, de outro lado da situação, elas comentam essa frase. Inocentemente, me parece que muita gente não sabe nada da verdadeira história dessa frase. Mas eu vou contar ela. Talvez muita gente vai ficar desagradável da minha, minha pequena concepção dessa, dessa frase. É, essa frase é aquela famosa frase: quem tem boca vai a Roma. É, muita gente comenta sobre essa frase Em algum lugar Que não deveriam Se expressar dessa maneira Mas cada um faz o que quer é da vida E se expressa da maneira que for né? Mas é complicado Bom, importante Vamos lá a frase Vamos lá a dita frase A história da frase em si. é... Um dia eu fui numa uma reunião. É, não importa muito a reunião agora. Agora no momento a reunião não interessa muito. O interessante agora era a frase. Mas vamos lá, a frase em si. Eu, com aquele meu jeitão, então, meio desparafernado, desparafusado na, na minha feiura, na minha beleza, na minha indumentária na minha vestuária, é, na minha fisionomia, tudo, tudo né? mas eu estava ali naquela reunião e, e finalmente não, não havia como eu não estar. Aí uma pessoa, primeiro ela me corrigiu, depois ela levantou, nessa mesma reunião ela levantou a frase um momento lá qualquer não lembro o motivo mas ela ela acabou se expressando aí pois, não sei o que não sei o que, não sei o que quem tem boca vai a Roma naquele exato momento eu me levantei e falei alto lá eu falei olha pessoal não é bem assim eu não não sou de acordo e não compactuo com essa, essa situação. é ah, Mas por quê? Eu falei, eu vou pedir licença aqui aos, aos, aos integrantes dessa reunião, mas eu vou contar essa história para vocês. Realmente, eu, eu fiz a minha pergunta, não tinha criança e essa não é uma pergunta para criança. Eu perguntei. Se realmente as pessoas sabiam o significado daquela frase, uns ficou em silêncio e, e alguns se manifestou. Não, não, não sei, né? é, quem fala vai, né? Quem tem boca para a Roma, que fala vai e chega a Roma, né? Perguntando, fazendo, um, alguns se expressou assim. Não, não, acho que vocês estão enganados, né? Essa frase, ela surgiu assim. Essa é a história dessa frase, quem tem boca vai a Roma. E aí fica um recado para alguém que tiver a oportunidade de assistir esse pequeno vídeo aqui, que eu vou tentar ser breve, em cometer esses desagafo. Existia duas putas. Uma era pobre e a outra era rica. Mas, independente da situação financeira, eram duas putas amigas. essa vai, começa, bem sobre isso, sobre aquilo. Aí uma falou para a outra, falou, Ah, eu vou para Roma, eu vou conhecer Roma. Ah, aqui tinha dinheiro. E assim eu fez não tinha dinheiro para não. Foi lá, foi para Roma, conhecer Roma. O tempo se passou, e um belo dia, Chegou a outra. Em Roma também se encontraram. Né? Aí a... A gente perguntou. Ué, mas como é que você chegou aqui? Sem dinheiro? O que, que você faz para ganhar dinheiro? Quem tem boca vai a Roma. Simples. Quem tem boca vai a Roma. E eu já vi essa expressão ser dita por muita gente acima do meu calibre de conhecimento. Então eu deixo aí o meu recado, gente. não se expresse dessa maneira, porque eu acho que quem estiver aí do outro lado, que me perdoe por essa, essa simples alerta que eu fiz naquele momento. Aquela reunião. E o pior... Pior disso tudo que tinha um sujeito muito gozador. O cara era fantástico de gozador. Aí levantou e ele tava de moto. Ele tava de moto e parceiramente ele pegou dois capacetes assim e saiu. Quem, quem, quem quer caroma? quem que é carona? Quem que é carona? Quem que é carona? Pô. Ele simplesmente sabe. Naquele momento, na verdade, ele, ele me ajudou muito. E aqui eu vou ser eternamente grato, porque é uma situação bastante bagaçosa do meu lado. Mas surgiu o caroneiro, né? Então, quem tem boca vai a Roma e caiu o meu, meu alerta. E até um outro momento... E talvez a gente faça, né? Nem todas as coisas que a gente quer a gente pode fazer. Né? Mas está aí um, um bom sinal para alguém que está aí do outro lado. E tudo de bom para todo mundo. Aí.